Muito bem, gente. Graças e paz a todos. Mais uma vez estou aqui com você, né? É No canal do Professor Boina para trazer mais uma tecnologia, mais um avanço na tecnologia nos nossos painéis. É, tanto no, no painel da empresa Advance Hosting como no painel da Infantasy, né? É, que tem, nós temos aí é, duas terceirizações, né? É, a Infantasy e também a Advance Host. Nós trabalhamos com as duas. Tanto você que é cliente da Advance como da Infantasy, você vai aprender como configurar a hora do, do Brasil automática aí na sua rádio, né? É pra, Justamente na, naquele horário certinho, 19 horas, ou um minutinho a menos, um minutinho a mais, vai entrar o horário do Brasil atualizado todos os dias, de segunda a sexta-feira, né? Um abração pro Marcelão, né? É o meu amigo Marcelo. É, que tem rádio aí, é, na nossa, é, praticamente nas nossas mãos, né? É, nós tomamos conta aí dos, dos painéis dessas rádios. Marcelão, é, da Comércio Salgueiro, da Rádio Comércio Salgueiro. É, também o meu amigo, é, lá o, lá de Carandaí, né? O Diego, é, Diego Sobreira. Ei, ai, ai o Diego gosta de uma comida boa, hein? E quem não gosta, né? Só os tonto, né? É, ô Diego, tô fazendo uma mandioca hoje. Vou fazer uma mandioca cozida agora no almoço, viu? É, aqui é trabalhando, fazendo comida e comendo, né? Não perde tempo, né? É, não perde tempo. É, penso que só informática? Não, eu gosto de cozinha também, né? Cozinha é. Gosto é de comer, viu? É, mas comida também. É, é, comer é melhor que fazer, viu, gente? Mas também é prazeroso, né? Se você não ainda não cozinha, procura aprender a cozinhar. O trem é bom, hein? Bom também, hein? É bom também. Quem mais aí? Nosso amigo Milton, é lá da Rádio Aliança Web de Cuiabá. Saudações, irmão Milton. É, saudações. Obrigado pela parceria, parceria. Thelma e Val, lá de Areia Branca. Saudações, né? Um forte abraço. Obrigado pela parceria. E para você também, que é a primeira vez que está aí assistindo é, o meu canal, né? as minhas aulas. É, seja bem-vindo, né? Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, enfim, nos ajudar, né? Porque hoje tá muito difícil, né? Tá muito difícil. A gente trabalha igual um jumento. E infelizmente aí, né? Eu não sei porquê, mas os ganhos do YouTube é, diminuiu bastante. Né? Não sei se é a, é a crise mundial, mas vamos trabalhar que é, nós chega lá. Vamos lá! É, esse aqui é o painel. É, da Advance Host Para você que trabalha com Advance Host Preste atenção, vamos configurar A Hora do Brasil No seu painel, vamos lá, primeiramente Gerenciar Playlist, você vai vir aqui Aqui Você vai fazer uma pastinha Aqui, que colocar Hora do Brasil Hora do Brasil Hora do Brasil, né? Isso é, deixa eu avisar o pessoal aí, tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado aí na hora que você for assistir vídeo-aulas por aí, é, porque inclusive tem um pessoal intitulado aí, é, que é uma escola, e praticamente fez essa aula errada, né? É, o pessoal lá parece que não é tão pioneiro assim, fez essa aula errada aí e andou prejudicando aí algumas pessoas aí que fizeram aí, né? É, tirou até, eu conheço pessoal que tirou até a rede de rádio fora do ar por causa da. Da, da aula errada que o camarada deu lá, né? É, eu não tenho contato com ele, senão eu gostaria até de informá-lo, né? Que não está certo aquela aula, para ele tirar fora e fazer uma certa. Mas, tudo bem, né? Vamos lá! É, você veio aqui, fez a pastinha, então você vem aqui é, em programas. Clica em programas, você vai dar uma olhadinha aqui, ó. A voz do Brasil, né? A voz do Brasil, como é que é? A vez do Brasil, não, a voz do Brasil. Tem a vez do Brasil que eu não sei o que é, é mas é a voz do Brasil oficial de segunda a sexta-feira. Você vai clicar aqui, agora você vai adicionar, não, adicionar não, clica lá em cima, né, que aí adiciona. É, aqui você vai salvar, tá vendo aqui, ó, já está na pastinha, né. É, já está na pastinha. Agora, a coisa muda de figura, viu, gente? Presta atenção que agora que o bicho pega, hein? É, agora que o bicho pega. Beleza, está na pastinha. Então, você vai vir aqui em informações. Tá, agora, vamos agendar playlist. Cadastramento e andamento, né? É, cadastrar agendamento, quer dizer... Eu tô lendo tudo de cabeça para baixo. Não é brincadeira um negócio desse, viu? Muito bem, executar em datas específicas, é, em dias da semana, né? Porque a Hora do Brasil é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta e é na sexta. Sábado e domingo não tem. Imediato, pular música atual, para entrar imediato, né? É, nem sempre funciona isso aqui, para entrar imediato, mas tudo bem. Vamos fazer dessa maneira, né? É, a Hora do Brasil... Toda vez que entra, eles fala 17 horas. 17 horas. É 17. Ixi, 19 horas. Não tem nada a ver, é 19 horas, né? É, 19 horas, não tem nada a ver, não. É 17 horas. É hoje, é hoje. 19 horas. Muito bem. São 52 minutos. No caso, né? Não, não, não, não, não, não 19 horas, pronto. Ó, ó, vamos programar Hoje eu vou te falar um negócio, não tá fácil não. Presta atenção, gente, ó. Ó, horário de início às 19 horas, eu coloquei todos os dias de segunda a sexta-feira, assinalei, né? É, início imedial, tá, imediato, executar todos os dias da semana. Agora, aqui nessa pastinha, você vai puxar. Vai colocar lá, Hora do Brasil. É Hora do Brasil. Olha lá, ó. Então, primeiro na playlist aqui, você puxa, coloca a Hora do Brasil, né? Aqui, você vai colocar aqui em dias da semana. Aqui, às 19 horas. E, de segunda a sexta-feira, imediato. Tá vendo? Isso, vai entrar às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Vamos lá, clicar cadastrar, mas não para por aí, não para por aí, por quê? Porque se você não fizer o outro processo de cadastramento, vai ficar fazendo, a hora, vai dando a hora do Brasil a noite inteira. Foi o que o rapaz lá cometeu esse erro, né? Ele jogou a videoaula lá, muita gente fez isso e se danou. Agora você vem aqui, cadastrar de novo, como aqui é a pasta oficial da rádio, já ó, você pode ver lá, é a pasta oficial da rádio com as músicas, aí você vem aqui, executar em dias, executar em dias da semana, pronto, aí você vem aqui, horário de início, horário de início, lá é 19h, coloca aqui, digamos, hum, às 19 horas, eu vou colocar aqui. Às 20 horas, então, né? Não, eu vou colocar aqui. Às 19. Às 19 e 58. Por causa daquele delay que tem, né? Ó, 19 e 58. Executar. Em dias da semana, 19h58, ou seja, praticamente vai sair do ar às 8 horas, né? Mas por causa do delay nós colocamos assim. É colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Imediato. Tá, o, que que, o que que acontece aqui? Primeiro nós é, colocamos a Hora do Brasil... Colocamos a hora do Brasil para entrar às 19 horas em ponto, né? Mas quando acabar a hora do Brasil, aí precisa entrar as músicas e não pula automático sem você cadastrar. Aí nós colocamos a pasta das, da, das músicas da rádio para entrar depois da hora do Brasil, que é 2 minutinhos para as 8. Como tem um delay, eu creio que vai entrar na hora que acabar a hora do Brasil, vai entrar a outra. E é dessa maneira que funciona, agendamento cadastrado com sucesso. Agora nós vamos vir aqui nas informações, você vai desligar o stream, você vai reiniciar o stream, você vai ligar de novo, rádio tal tal, tá tudo ok aqui, beleza, ligar. pronto pronto assim você nós acabamos de agendar aí a hora do Brasil aqui na Saudade do Sertão né vai entrar às 19 horas é, e vai sair às 19:58 para a pasta normal né? de segunda a sexta-feira é claro e aqui esse é pelo painel da Advance Host mas vamos introduzir as duas aulas no mesmo. É, dos, a, a, é, as, as duas aulas dos dois painéis em um vídeo apenas. Então vamos lá para o outro, né? É um pouquinho diferente, pouquinha coisa, né? Inclusive eu dei umas barbeiradas aqui na hora que eu estou mexendo, que eu estou mexendo mais, trabalhando mais com o outro agora. É que faz um tempo que eu não mexia nesse, né? É, vamos para o outro painel. Nosso computador computadora que está meio bagunçado. E só trabalha, só trabalha não tem tempo de ficar organizando. Mas aqui é o símbolo, é a entrada do outro painel. Esse aqui é da Infantasy. Que, é, que também é muito facinho, né? Você que trabalha com a, Inf é, com a Infantasy, é muito facinho para você programar. Aqui nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos é, é, fazer... É, a nosso exemplo aqui com a rádio lá de Carandaí, a Viva Vida, né? A Viva Vida. Você não vai estranhar a entrada aqui não, porque é um painel comercial, né? No seu aí só vai, vai ser um pouquinho diferente na hora que você entrar. Agora sim, nós estamos aqui dentro da, da rádio de Carandaí. Nós vamos vir aqui gerenciar playlist também, é quase igual, viu gente? É quase igual, não tem muita... Não tem muita... É, diferença não aqui vamos eliminar isso aqui, porque já tinha eu já tinha feito ontem à noite vamos eliminar só para poder fazer de novo e você ver como é que funciona tá, voz do Brasil né agora nós vimos aqui ó vamos colocar aqui voz do Brasil, voz do Brasil, voz do Brasil, pronto. Isso agora sim. Aqui você dá uma baixada, aqui é nesse painel nesse painel está em programas também na né, voz do Brasil Está aqui clica aqui uma vez clica aqui em cima e salva pronto agora sim vamos lá reprogramar ele lá do outro lado né vamos agendar playlist Voz do Brasil Nós puxamos aqui e colocamos Voz do Brasil Executar em dias da semana Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Aqui você coloca início imediato E aqui às 19 horas Pronto Executar É, cadastrar Agora, nós, vem, vem, é, nós voltamos aqui, né? Esse aqui é o painel, é a, as músicas principais da rádio, né? Executar em dias da semana. Aqui nós viemos, vemos aqui 19 e 58. Sempre uma diferençazinha. Caso do, do delay, né? Tem um delay de atrás de tempo aqui na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui imediato, cadastrar. Pronto, cadastrado. Você vem aqui e desliga o painel. Um abração lá pro Diego, né? Hoje sabadão trabalhando lá em Carandaí mas também já tá tá ligado aí na na rádio lá de Carandaí, né? Rádio Viva a Vida de Carandaí uma programação todo especial é, que você pode baixar lá o Play Store lá é, no Play Store do seu celular. É, deixa eu, diagnóstico de que, que, que, que, que, que problema, que tribulação, isso aqui. Você pode ir lá no Play Store e baixar o, o aplicativo da Rádio Viva a Vida, né? Isso, agora... Ele tá todo enrolado isso aqui, né? É, deu um panezinho aqui. Vamos lá, o string já está ligado tal. Tá, mas... Vamos atualizar que ele parece que não está conferindo os dados ali. Vamos lá. Vamos ver agora se ele está ligado realmente. Vamos soltar o som aqui e vamos ver. Obrigado. Pronto. Tá aí, gente. É um pouquinho embananado hoje a videoaula, mas é devido aí ao cansaço de final de semana. Mas eu creio que deu para entender. E todos os clientes aí, né? É das melhores do Brasil. Vai receber esse vídeo. E você também, né? Você que às vezes está procurando aí essa aula por aí. Se você não entendeu, você pode, pode adicionar nosso zap, né? Pode adicionar nosso zap das melhores do Brasil. 16 a Código Diário, 988 2691 Deixa eu fazer umas propagandas aqui, né? É, lembrando a todos que nós estamos aí na Saudade do Sertão, de terça a sexta-feira, ao vivo, das 7 às 8h50 da manhã. Nós temos aí o Diego também, lá da Rádio Viva Vida, é, que também tem seus, seus programas ao vivo, lá na Viva Vida. E... Você pode ir no Play Store do seu celular e digitar a Rádio Saudade do Sertão, nós tem o nosso aplicativo oficial. Também Rádio Viva a Vida MG, de Minas Gerais. Também tem aplicativo lá. É, e as demais rádios, né? As demais rádios, eu não vou lembrar de todas, mas tem a do irmão Milton, lá de Cuiabá. Tem o do Davi e a irmã Ana, aqui de Ribeirão Preto. É, tem um punhado de gente aí, rapaz. Do céu, Dura lembrar, uma hora eu preciso fazer uma lista, né? É preciso fazer uma lista Tem nosso amigo é, lá de Monte Alto né? Que eu também não lembro o nome agora Mas eu sei que ele está aí assistindo nós né? Forte abraço a todos E que Deus abençoe e multiplique a cada dia é, A sua cooperação que você tem dado conosco né? Você que é nosso parceiro Você que tem sido fiel aos pagamentos aí da, das melhores do Brasil né? é, Que nós procuramos fazer o melhor aqui Procuramos fazer o melhor, é, mas na hora de você acertar é, o seu stream, por gentileza, não atrase, né? não atrase para quem não atrase a nossa situação também. Tem um amigo lá que está entrando de, de lá de, de.. Acho que é o Wellington, né? O nome dele. É, lá de São Paulo, agora recentemente, mas é uma pessoa muito legal, muito gente fina também. Deus abençoe grandemente, né? É, esse amigão, que um forte abraço aí para ele. É, tem o pastor Paulo Barbosa, né, pastor Paulo Barbosa, lá de Araraquara, é, um forte abraço, né? ele, não, ele não gosta de, de ver videoaula, principalmente as videoaulas minhas, né, é, eu não creio que ele vai ver, mas tudo bem, né, forte abraço aí, se caso ele for ver, é, muito bem, vamos que vamos, vamos que vamos gente, vamos trabalhar, hoje é sábado, deixa eu acabar de cozinhar minha mandioca e comer uma mandioca com, com... É, com açúcar, o Diego disse que nunca tinha ouvido falar, ô Diego, você não sabe que você está perdendo, viu, mandioca com açúcar, viu, é a, única, é a única coisa que não é bo, bom nisso aí, é fazer, né, cascar estranho, né, é uma tribulação danada, viu, santo Deus de glória e misericórdia, gente, se inscreve aí, né, se inscreve aí no canal, dá seu like, deixa seu comentário, só não, só não fala coisa que não presta não, que eu deleto depois, um abraço a todos, até a próxima.